Três exercícios de perna que todo mundo deveria fazer. Você vai utilizar dois pesos. Meu nome é professor Emílio Júnior, vem comigo, se inscreva no canal. O que você vai fazer? Vai pegar os seus pesos, dessa forma, em ambas as mãos, ficar com seus pés o mais próximo possível, mais estreito do que a largura do seu quadril. Você vai flexionar o seu joelho, Descer sem abrir, desce até quase o peso tocar no chão, volta à posição inicial. Desceu, volta à posição inicial, desceu, volta à posição inicial. Você vai priorizar bem a musculatura das suas coxas. Mas tem um outro exercício que é o segundo exercício dessa dica de hoje. Vamos lá. Você vai pegar, de novo, ambos os pesos. Vai abrir as suas pernas bem mais largas do que a largura dos seus ombros. Vai colocar ambos os pesos assim, à frente. Agora, você vai fazer o sumô. Agachou. toca o peso no chão. Volta à posição inicial. Agachou. Toca o peso no chão, volta à posição inicial e agachou, tocou o peso no chão e aí você vai voltar à posição inicial trabalhando bem a musculatura mais interna da sua coxa. Meio de coxa trabalhou com esse exercício. Vamos a mais um outro exercício? Esse outro exercício eu só vou utilizar um peso. Não vou utilizar mais do que um. Só esse daqui está de bom tamanho. Como é que ele é feito? Você vai segurar o seu peso. Com ambas as mãos, vai ficar com as pernas abertas à largura do seu quadril, braços estendidos, assim como estou com os meus, vai agachar. Quando agachar, faz a flexão do braço, subiu, desceu, agachou, flexionou o braço, levantou, desceu o braço, agachou, flexionou o braço, levantou. Esticou o braço. Essas três dicas de treinamento você vai conseguir trabalhar bem as suas coxas. Dicas simples, rápidas e objetivas. Se inscreva no canal, toca nesse joinha e se puder seja membro para ajudar aqui ainda mais esse nosso projeto. Foi!